Olá pessoal, estamos aqui na nossa aula de Sistema de Comunicações 2. Vamos fazer uma prática com VoIP. Esta prática será online devido ao Covid-19. Infelizmente, nós não temos condições de estar no laboratório desenvolvendo as nossas atividades práticas. Bom, vamos utilizar aqui a partir do Elastix. Elastix é um desenvolvimento de software de telefonia usando Linux, mas com a parceria de 3CX, facilitou muito a nossa vida, pois podemos usar o sistema Windows. VoIP, como eu já falei em aula presencial, né, o VoIP é o Voice IP. Nós temos uma telefonia a partir, não de um número convencional de telefone, mas através aí de um IP, através do endereço de rede de computadores. Foi desenvolvido aí o Elastix no Reino Unido, Londres, né, Inglaterra, e a, houve uma parceria com a empresa 3CX, desenvolvedor do, do PABX 3CX. Ele tem padrões abertos e muito rico em uso, com a versão Linux que o Elastix usa, bem como as edições também aí em Windows né, e outras plataformas, eh, se tornou muito utilizado. Nós temos, então, sobre o 3CX, uma empresa 100% de canal, desenvolvedora de um PBX IP baseado em software, padrões abertos, inovando, aí, então, o sistema de comunicações. Nós podemos usar, aí, aplicação eh, de software, um software para telefonia virtual, um software fone, para, tanto para Mac, Windows, aplicativos de smartphone para Android, iOS, Windows Phone, enfim. Muitas empresas utilizam como McDonalds, o Boss e assim por diante. Vamos lá. Por que não usar? Por que não fazer aí montar uma central telefônica de P no nosso PC doméstico, em casa ou num pequeno escritório, já que nós temos aí um aumento significativo de largura de banda. Né? É isso que nós vamos fazer. Vamos aí utilizar. E quais são as facilidades? características funcionais aí que o Elastix ou o 3CX nos fornecem. Suporte para videochamadas, suporte para virtualização, interface web, fax e e-mails, interface para taxação, configuração gráfica de parâmetros de rede, relatório de utilização dos recursos, opções para reiniciar e desligar remotamente, módulo voice e-mail, interface web para voice e-mail, módulo integrado com painel do operador, Sessão de downloads, interface de ajuda integrado, servidor de mensagens instantâneas, idiomas, vários idiomas, inclusive o português, isso facilita muito para nós. Servidor de correio eletrônico, interface web para e-mail. Bom, pessoal, vamos lá, vamos então instalar o 36X. Para isso, nós precisamos de uma licença gratuita. Vamos lá para o site. Esse aqui é o site para download. Geralmente, o pessoal faz a instalação em uma nuvem. Mas como nós vamos fazer de forma didática, vamos instalar no próprio computador, tá ok? Para a nuvem, eles estão pedindo aí o número do cartão de crédito. E aí, depois de 90 dias, ele tem que renovar essa parte gratuita de um ano, né? Se não renovar, vai ter que acabar pagando. Então, vamos lá, vamos, vamos baixar aqui para Windows. Estamos baixando, tá? Nosso software para instalar. Também precisamos obter uma licença gratuita, então vamos clicar aqui para obter uma licença por um ano. Vamos colocar o nosso nome aí, né? Então, vou colocar aqui Marcos Carnevale. Vou colocar o meu e-mail institucional, marcos.carnevale.etec.sp.br Gov.br Você pode usar uma conta do Google Se você for usar uma nuvem é, O pessoal tem usado muito a nuvem do Google Então você tem que configurar, fazer o cadastro no Google Então vamos clicar aqui, let's go para obter uma licença Ele vai mandar para o e-mail, ó Cheque, né, a sua caixa de entrada, né Então foi mandado, em... ah, já chegou no meu e-mail aqui, ó Tá vendo? Aqui eu estava com o e-mail aberto Institucional da tá aqui, ó, olá Marcos, né? Então, para obter, clique aqui para verificar seu e-mail. Então, vamos clicar, ele vai fazer uma verificação do e-mail. Uma vez verificado, mensagem de boas-vindas. Então, para completar a conta, vamos colocar uma senha na conta. E acesso, está aqui o meu nome, companhia, vamos entrar aqui como Centro Paula Souza, o quantos ramais vamos colocar aqui ó de já vamos configurar de 25 a 50 ramais. Tenho que colocar um telefone, vou colocar o telefone aqui, tá ok. Não esqueçam de colocar o código do país, Brasil mais 55, e aí coloque o número né, o código de área. E uma vez colocado o número de telefone, clique em Next. Aqui no primeiro passo, como eu falei para vocês, vocês podem hospedar numa nuvem, instalação, ou, se não, aí no nosso computador usando o Linux, o Windows ou Raspberry Pi, né? Ok? Então, vamos clicar aqui em Next. Vamos para outra etapa, outro passo. Aqui, então, vamos ajustar Brasil mais 55, ok? Ah, vamos colocar aqui o nosso fuso horário aqui. Vamos colocar de menos três Brasília ok é, padrão aqui deixa eu ver nós vamos colocar em português né certo facilitarmos né E aí vamos para next terceiro passo nós estamos checando aqui o domínio né o domínio aqui está em Brasil vamos ver as outras opções nós temos provedor no México e na Colômbia, não. Vamos usar no Brasil mesmo, ok? Vamos clicar em Next. Está aqui quantos dígitos é a extensão do seu ramal. Você pode usar ramais com numeração de dois dígitos, de três, de quatro de cinco. O pessoal utiliza geralmente de três a quatro. Vou colocar quatro aqui. Então, podemos criar aí a configuração que nós fizemos, de 25 a 50 ramais, usando quatro dígitos para cada um dos ramais. Tá? Vamos criar em Next. E aqui, se você quiser usar a nuvem, no caso, nós não vamos usar nuvem. Então, nós não iremos usar a nuvem. Vamos dar uma olhada aqui na nossa inscrição. Como é que ficou? Está aqui a nossa chave. Tá? Então, tem uma chave, vou clicar aqui para ver os detalhes, então minha licença está aqui, então vamos copiar e colar em algum lugar, eu vou deixar aqui por enquanto fácil. Então, vamos lá, vamos instalar então o software, então deixa eu localizar aqui onde eu coloquei. Então, vamos executá-lo aí como administrador para evitar qualquer problema durante a instalação. Vamos iniciar então a instalação, clique em next, novamente next, aceitar, next novamente, escolha uma pasta, né? vou deixar aqui mesmo, clicar em next, e agora nós vamos clicar em install para instalar. A instalação foi iniciada, vou parar o vídeo, vou retomar assim que... Terminar essa fase de instalação. Estamos agora na página de configuração do 3CX que ele carregou. Vamos clicar aqui, vamos selecionar ou um ou dois. Um, se queremos usar um, um web browser ou o um comando de linha. Vamos colocar um, né, que é mais fácil, um, um, um web browser. Né? Então ele está iniciando o PBX web com a ferramenta de configuração, né, do PBX web. Vamos aguardar. Vamos permitir o acesso. Então estamos aqui na página de configuração aqui do no browser. Ele está pedindo a licença, né? Vamos pegar a chave da licença aqui. Opa, Vamos, vamos dar um Ctrl C aqui, né? Colocado. E vamos dar um Enter. Está checando a licença, ótimo, está ok. Vamos colocar aqui um nome de usuário aqui. Eu vou colocar aqui, vamos colocar 3C opa, vamos colocar maiúsculo 3CX test, vamos lá, vou colocar uma senha a nossa Senha aqui, vamos repetir a senha. Ok? Agora, next. Vejam que ele já detectou aqui o nosso IP aqui, tá? Público. Ele disse eu quero usar essa detecção automática ou quero entrar manualmente. Não, vou mudar, vou deixar aqui esse mesmo. Então, vou clicar em next. Então, ele disse o IP... Ele é estático ou dinâmico, né? Então, nós podemos criar até um IP estático ou utilizar o dinâmico. O nosso provedor aqui, o nosso roteador, ele sempre, quando desligado, gera um novo IP, né? Então, ele é um IP dinâmico, a conexão aqui que utilizamos é dinâmica. Então, vamos clicar em Next. Agora vamos colocar aqui o um nome do subdomínio. Eu já tinha colocado este aqui, não deu certo. Deu conflito, alguém já tinha escolhido esse nome de domínio. Então vamos colocar aqui Marcos. Aí vamos colocar então 3 cx teste. acredito que agora dê certo. América Latina, tá, Brasil. Então vamos clicar aqui em Next. Não vamos alterar nada dessa configuração aqui. Vamos clicar em Next novamente, temos aqui o nosso IP do nosso Wi-Fi da nossa rede. Aqui não vou mudar aqui, vamos gerar aqui um FQN padrão, vamos clicar em Next, ele está criando certificados, FQN, finalizou, ok. Temos aqui então as escolhas das extensões. Vamos selecionar aqui para 4, né? Lembra que nós já tínhamos selecionado né? o nosso número aqui dos ramais, né? Nós podemos ter de 25 a 50 ramais e vamos usar quatro dígitos para identificar cada um desses ramais, tá bom? Então, vamos lá. quatro dígitos, next. Então, vamos inserir aqui o nosso e-mail. Marcos Canivale, tec.sp.gov.br e vamos dar um next vamos selecionar Brasil certo é, a nossa nosso fuso horário menos três Brasília vamos ver menos três horário de Brasília vamos colocar menos três menos 3 oeste né? e next aqui nós vamos criar então a primeira extensão do operador vai ser o padrão de destino das chamadas confirmação também do número de voz vai ser meio então vamos lá extensão zero vamos colocar então aqui o meu nome Marcos Vamos colocar aqui o e-mail, Marcos arnvale, arroba, etec.sp.gov.br. Vamos manter esses números padrões de ramais, tá ok? E vamos lá, vamos em Next, vamos prosseguir. Países que podem receber chamadas, eu vou deixar a América do Sul por enquanto, né? Não vou colocar nada internacional. Vamos clicar aqui em Next, selecionar o idioma, vamos selecionar então português, vamos clicar em Next. Ele está criando o nosso PBX, está criando aí a, o banco de dados, vamos aguardar. E finalmente conseguimos finalizar a instalação. Temos o nome de usuário, nós temos aqui a nossa senha, o IP é, dinâmico público, o FQDN, tá okay? a nossa licença, os dados estão nessa tela aqui. Vamos lá, vamos acessar aí a nossa página do nosso PBX. Vamos entrar então com o nosso nome de usuário, né? vamos colocar nossa senha. E vamos fazer o login. Vejam que aqui ele já sugere a instalação do 3CX no aplicativo, né, no smartphone. Ok? Então, o app Store ou o Google Play. Bom, não vamos fazer isso nesse momento. Vamos fechar aqui. E temos aqui, então, nosso PBX aqui. Veja só os telefones. Vamos mudar o idioma aqui, está em inglês. Vamos colocar em português para facilitar, né? Vamos ver aqui português, aqui português. Olha só, status do sistema, status do PBX. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre atualizar aqui o nosso PBX e as, algumas configurações, tá ok? Até o próximo vídeo. Até mais.